Este vídeo leva o espectador a uma jornada que se aproxima do espaço para revelar a galáxia Cartwheel, esta imagem do Cartwheel e suas galáxias companheiras é uma composição, da Near Infrared Camera e CNIR cam, da Web do mid Infrared Instrumento Gimiri, que revela detalhes que são difíceis de ver apenas nas imagens individuais. As observações de Web capturam Cartwheel em um estágio muito transitório. A forma que a galáxia Cartwheel eventualmente tomará, dadas essas duas energias concorrentes, ainda é um mistério. No entanto, este instantâneo fornece uma perspectiva. Sobre o que aconteceu com a galáxia no passado e o que ela fará no futuro.